Neste episódio, vamos centrar-nos na criação do conteúdo e o layout eh, pensado para a criação do conteúdo. Uh, se nós formos uh, à página uh, do, do conteúdo e adicionar conteúdo... Portanto, até aqui nada de novo. temos Continuamos a ter o Article e o Basic Page. Clicando em Article, a arrumação da página é muito similar ao Drupal 7 temos uh, aqui os as options, uh, em termos de settings, uh, na, na parte final da página, mas o que é certo é que uh, foram discutidos vários layouts para esta secção e uh, não era inicialmente assim, portanto, lateralmente, eu, teríamos aqui as opções de settings, desde que houvesse espaço para isso e estamos numa página bastante larga e isso não acontece, um, e uh, não acontece em qualquer conteúdo que se crie, portanto as opções continuam todas abaixo como em relação ao Drupal 7 simplesmente não temos uh, as vertical tabs, mas temos o acordeão, portanto o sistema de acordeão. Uh, cria a propósito do Node Submission, falar, ou do content submission, falar uh, do que é que estava planeado e do que é que foi discutido. Nesta página, uh, no Drupal 8, relativamente ao user experience, uh, tem um capítulo dedicado uh, totalmente ao content creation, porque se considera que efetivamente é uma área na qual as pessoas são muito sensíveis e reagem positivamente ou negativamente. E podem, isto pode levar uma pessoa a rejeitar o Drupal. E nós sabemos que, em termos de comparativo com outras aplicações web, o Drupal, neste aspecto, não é, digamos, o top, nem oferece a melhor solução. E, portanto, houve um, um, um interesse em fazer, em pensar esta estrutura. Nesta página, o redesign, que já vai muito longa, uh, redesign uh, the Create Content Page, uh, duas pessoas, portanto, o, o Yoroi e o Bojan, estiveram mais envolvidos diretamente neste nesta estruturação pensar, e começaram por fazer uma pesquisa, o que é sempre interessante, de outros sistemas, desde Joomla, a Wordpress, que é considerado um, um sistema bastante uh, intuitivo, não é? na utilização e na criação de conteúdo, reparem que o Wordpress tem sempre uma barra das opções lateral, com botões muito bem definidos, de, das ações principais, portanto há aqui uma hierarquia em termos de, de, de funções, Hum, portanto, tudo isto foi estudado e foram feitas várias propostas. Hum, temos aqui vários esquiços, hum, portanto, muita discussão à volta destas características. Esta, por exemplo, é uma proposta já que apresenta a criação de conteúdo com as opções das definições lateral hum, mas isto, digamos, não está para já no Drupal 8. Portanto, isto o Drupal 8 não está a refletir este estudo, este levantamento, e o que encontramos, tal como, como viram, é simplesmente uma, uma, uma, uma listagem não é? no fundo de página das, das várias opções disponíveis. Uh, também temos este artigo, a Better Content Creation Page for Drupal 8, que uh, aponta para a mesma disposição e reflete um pouco esta questão, este o maintainer uh, do Display Suite. Uh, o que eu penso que estará, digamos, relacionado com isto e, e o facto de ainda não estar implementado no Drupal 8 não, não significa que não venha a ser implementado, simplesmente pode estar numa fase em que ainda não é possível eh, ter eh, os, as opções laterais, porque eu pessoalmente considero que seria muito mais funcional do que tê-las eh, todas, eh, digamos, listadas no, no final. E isso eh, tanto funcionaria, acompanharia, no caso não haver espaço, então aí sim seriam depositadas no final, Uh, mas para já é, digamos, o arranjo que temos em termos de uh, página de criação de conteúdo.